Muito boa noite! No vídeo de hoje vou-lhe mostrar DaVinci Resolve, um programa de edição de vídeo para quem ainda nunca tinha tido a oportunidade de usar ou de ouvir falar. Sem mais demora, vou neste momento partilhar o meu ecrã para poderem acompanhar exatamente, passo a passo, como fazer download do programa, instalar e depois importar mídias dentro do programa e fazer dar-vos uma noção geral de, das páginas do programa, ok? Uh, tenho aqui no meu ecrã aqui, o programa já instalado, mas vou abrir o meu Chrome e, por exemplo, pesquisar pelo DaVinci da Resolve, ok? Ao clicar aqui encontramos o programa, que este, o DaVinci Resolve, ao abrir o primeiro link que aparece, Blackmagic uh, Link, ou Blackmagic Design uh, Website, temos a opção Free Downloads ou Buy Online Now. O programa Resolve Studio custa uh, mais ou menos 300 dólares, mas tem uma versão mais uh, profissional com mais funcionalidades. Mas podem crer que a versão gratuita irá satisfazer-vos caso queiram experimentar o programa. Entretanto, ao clicar aqui, faz download do programa, instale e depois... Começa a usar. Eu vou abrir o programa aqui para vos mostrar e também trazer alguns ficheiros para basicamente mostrar-vos como funciona na prática a importação do conteúdo, como começar a fazer a edição básica do programa em si, ok? Eu vou neste momento abrir um novo projeto e dar o nome de Tutorial, ok? Eu gravei o programa com o nome tutorial e a partir daqui temos essa aba toda, temos o interface do programa que vou vos mostrar aqui da parte de cima, temos a informação no clips in media, o que quer dizer de que é o media pool onde Podemos importar drag and drop, pegar e largar o programa dentro desse espaço. Ou podemos clicar com o lado direito do rato e importar a mídia diretamente do nosso computador para o programa. Entretanto, ao importar mídia para o programa, temos, possibilidade, temos duas possibilidades de fazê-lo, como acabei de referir. Mas a melhor forma de organização para quem trabalha com muitos ficheiros é... Criar bins, smart bins. O que é, que é isso? Aqui no master eu posso criar new bins. Imagine, eu clico com o lado direito e dou o nome a essa pasta. Aparece uma pasta, dou o nome à pasta. Vou chamá-lo de vídeos, ok? Vídeos, vídeos, vídeos, ok? Ok, enter. Se tiver mais outro fecheiro, clico e chamo fotos, enter se tiver áudios para importar, chamo áudios. Ok? Enter. É assim que nós organizamos melhor o nosso programa. Ok? Eu vou, por exemplo, aqui na pasta Vídeos, ir buscar ficheiro do que, que eu gostaria de usar neste momento, ok? Vou aqui e largar os vídeos, gostaria de editar, vou buscar aqui no, no meu drive no computador, um vídeo retirado do YouTube só para demonstração, como editar eu precisava cortar algumas coisas, faço o change, está feito, se quiser editar mais outro vídeo, ok? Arrasto e coloco lá, vou por exemplo, pegar neste vídeo e largar dentro do BIN. Uh, mais vídeos, se devolver, faço o mesmo. Ok, para a demonstração não vou alongar muito mais nessa parte inicial de como importar os ficheiros para dentro do programa. Ok, avançando. Interface do DaVinci Resolve tem sete páginas. Primeira página é a mídia, segunda página é o cat, terceira é edit, ou página de edição. Quarta página é Fusion, ou seja, onde trabalhamos mais o componente gráfico, mas eu vou abrindo para poderem ver uh, todos os interfaces. Aqui no CAD é onde fazemos o trabalho básico, uh, a preparação de, uh, dos fecheiros antes de começar a edição propriamente dita. Depois aqui uh, no Edit Page, aí é onde as coisas acontecem mais, é a página onde passamos mais tempo, caso estejamos a fazer edição. E daqui, arrastamos ah, os ficheiros, podemos inicialmente editar ficheiros aqui, ou previsualizar o ficheiro aqui, no canto superior esquerdo, e aqui é a janela de produção, e aqui em baixo é onde fazemos o, a edição. Aqui, depois de Edit Page, temos uh, Fusion, onde fazemos o trabalho gráfico, mais o trabalho gráfico. Uh, e depois temos Coloring Page, que okay, é onde trabalhamos tons do vídeo, melhoramento das cores, tudo isso. Ok, e aqui uh, Lights é onde trabalhamos também o componente do Áudio, Todo o áudio integrado, se queremos melhorar, queremos sincronizar melhor, todo o outro aspecto. E depois temos o Deliver Page, ou seja, a página de exportação do vídeo. Estou a tentar traduzir diretamente do inglês para o português. Ok, perfeitamente. Agora, imaginemos que vamos começar a fazer a edição. Muito sinceramente, para este vídeo, não preciso utilizar a CAT. Vou, diretamente, para a demonstração, importar no Timeline, linha do tempo, e começar a fazer a edição do vídeo. Ao clicar aqui, ao Play, automaticamente consigo ver o vídeo. Quero cortar o countdown do vídeo, porque foi o Live. Entretanto, quero tirar o countdown antes do vídeo, porque é o tempo que perdemos antes de captar a atenção das pessoas. Quero retirar isso antes de voltar a pôr o vídeo no YouTube. O que é que eu faço? Começo a utilizar essas ferramentas poderosíssimas de edição do vídeo. Ok, para este caso preciso do Blend. Eu carrego aqui e corto essa parte que não queria e volto a selecionar A que é o Select Tool Mode o teclado basta clicar a aciona esta ferramenta e se eu clicar T tenho o Trim se clicar W tenho Dynamic uh, Trim Mode ou B for Blend A e B vai ser as que vão utilizar muito quando trabalham aqui no Edit Page ok cortamos aqui e já tenho aquela parte extraída e como podem reparar aqui os passos que vimos são onde temos gaps na linha entre do áudio desfazamento do áudio ou muito baixo se queremos editar podemos mas aqui estava eu a declamar poesia por isso aparece dessa forma, ok? Não vou cortar aqui, mas sim, como tenho esta poesia dentro de, do YouTube, não vou, neste momento, usá-lo, ou seja, mantê-lo neste vídeo, quero retirá-lo daqui, vou arrastar, ou minimizar aqui, espaço de visualização, consigo ter a noção onde aquele vídeo termina, ou seja, poesia... Termina, ok, e posso aumentar novamente, ok, está feito aqui consigo ver melhor onde acaba e começa o intro, perfeito, aqui carrego no teclado B e aparece o Blend, eu seleciono A, carrego aqui, delete, ok, e volto a ter o vídeo exatamente do que uh, quero. E vou neste momento iniciar a conversa com a Karina, como conseguem ver, vou fazer o intro e vou uh, passar o cursor até onde utilizei um vídeo também no YouTube, para, no meio do programa Human Rights, o vídeo da Karina com Diamandas. quero tirar aquela parte, pelo, porque ultrapassou o tempo limite para direitos autorais. E assim sendo, YouTube a penaliza... E daí a razão de ter que editar o vídeo e retirar essa parte. OK. Conseguem ter a ideia, deixa eu procurar onde entrou aquela a música de Germandes e Karina Gomes. Vou maximizar para ter melhor possibilidade de análise e saber exatamente onde vou cortar. Não estou a utilizar fones neste momento na edição, que é para ouvir. Por isso, Devo deixar e arrastar o cursor até chegar ao sítio onde Human Rights. Vou deixar só alguns segundos. Vídeo, perfeito. Está a começar aqui. Pimba. Daqui, tenho que retirar. Vou novamente a buscar Blend. Vou até onde a música parar. Que... Que... Onde eu entrei sai o andas, para aqui, o pulso firme da Karina, fecho e corto, ok, corto, faço E, ou select mode, clicar, de CTRL Z, está aqui, blend, cortar, Nope, acho que não cortei no sítio certo, vou maximizar, que é para ter Exatamente noção do local e vem também já para o final do vídeo que já tinha previsualizado a parte onde deixei despedida Karina que despediu-se yep, e de daí passamos a uh, OK Uhum. passei mais outra música que é o amor livre da Karina já quase no fim passei o amor livre a partir daqui daqui à frente que vou também ter que retirar okay. aqui está Pimba good plant, cut, desta vez, seleciono o lado direito que não quero e tiro, não quero mexer muito mais no vídeo, vou importar só mais uma coisa, ok, o que eu queria é exatamente isto, eu trago para a timeline e ponho isto, eu tenho que aqui, aqui. Na parte final. Ok. O que é que eu faço neste momento? Vou diretamente para Delivery Page para vos mostrar como exportar o vídeo. E aqui já estou na parte final, ponho, seleciono e tenho o YouTube o vídeo que é onde quero o destino principal do vídeo. Ok. Ponho, seleciono o YouTube e depois dou o nome ao vídeo. Live com live com. Karina Gomes, Karina Gomes, uhum. melhorado, ok, live com Karina Gomes, seleciono o local onde vou pôr exportar o vídeo para, tenho uma pasta já que é vídeos editados, ok, é nesta pasta que vai, e save, depois ponho aqui o Had to render, ok, e depois render wolf render all the videos. Perfeitamente o programa faz rendering e vai levar alguns minutos e é assim que se faz edição de vídeo muito rapidamente uh, no programa. Vou fazer mais tutoriais uh, sobre a utilização do programa da DaVinci Resolve que é um programa muito bom, muito profissional e se tiver interesse em saber mais Uh, subscreva o meu canal uh, e se for, se tiver, mesmo assim não consegue acompanhar e precisar de uh, uma formação personalizada em como editar vídeos, os programas de edição que poderá ter, uh, por favor entre em contato connosco entre em contato connosco através das nossas redes sociais, facebook, instagram e também aqui no youtube podemos combinar uma formação personalizada uh, e fazemos Uh, em poucas horas torna um PRO na edição de vídeo por hoje é tudo, até uma próxima fiquem bem